Vocês veem esse cachorro aqui pegando fogo, rosnando pra vocês. E, atrás dele, vocês veem uma figura que vocês conhecem já, a Nox. Tipo, ela tem uns olhos meio brancos, assim, sabe, sem pupila. Tipo, uma aura que sai dela, assim, meio demoníaca, sabe? Nox, se renda, você está cercada! <risos> Vocês são, tá real... vocês são realmente muito corajosos, devo admitir isso, É uma a lança pra vocês, pagaram pelo que fizeram! Ah, agora falou algumas palavras que tipo, incentivem a gente, vai lá, pode. Morre, filha da puta!